Boa tarde, boa tarde, galerinha. Tô filmando aqui rapidinho, que a bateria tá, tá pra descarregar, não sei por que isso acontece agora. Mas, olha só, domingo de tarde, polícia bloqueou o acesso à BR, jogou todo mundo cá pra baixo. E a gente não sabe o que é que tá rolando. Não faço a menor ideia. Tá engarrafamento desgraçado, isso vocês já fazem ideia. Ah, teve um negócio de uns fogos ali agora, antes que a bateria acabe, então vamos tentar ah. alegrar vocês Bom O que é que eu tô fazendo aqui na rua Vou Dizer rapidão aqui É quero energia lá no trabalho Então é vai errar o domingo de tarde às três e quatro horas da tarde O trabalho veio que foi que houve Vou tentar religar tudo lá.